Olá gente, tudo bem com vocês? Então hoje eu vou falar com vocês Algumas coisinhas que tem aqui no Japão Por exemplo, eu vou apresentar Para vocês sobre eromaki e Roma aqui, pra quem não sabe, um, tipo uma superstição, assim, você compra esse sushi, assim, enroladinho. Esse aqui, esse sushizinho aqui, ó, você tem que comer em tal lugar, em tal lugar, assim, qual é o sentido. E cada ano tem o seu sentido. Esse ano, o sentido, tá escrito até aqui na embalagem? Embalagem. Embalagem que é o norte, norte, oeste. E tem que procurar, assim, ó, qual que é, qual, qual lado que é, e aí mira, aí você pega esse negócio aqui e... Isso, isso que minha mãe de falar. Realiza o desejo, se assim, você meio que pensa. Ano passado eu trabalhei no sushiar e teve isso. Eu não sabia, não sabia o que o senik ficava, mas ano passado era Kokohokuto. Não era assim, E eu comprei aqui, ó, aqui o tradicional. Vem esse negocinho aqui dentro. Comprei também esse daqui, aqui que é Kaisei, fruto dos mares. E eu comprei esse daqui também Que tem também, pra quem não gosta de salgado Tem doce Então esse aqui é de Mochirouro Que é meio fofinho É de soja com mel Mel é preto, tudo preto E esse daqui É o que eu acho que é o mais gostosinho De todos, que é o mureto. É tipo um crepe, de um morango e esse aqui é macarons normais assim. Não tem nada a ver. Primeiro eu vou cortar porque esse aqui é gigante e eu vou cortar no meio pra né, dividir aqui com todo mundo. <risos> Faz o pedido... Vou essa Tô bem certinho, ó, onde tá a câmera, assim, mais ou menos. E olha, talvez esse aqui não dava comer esse negócio. Não <risos> ia A limpeza de uma <risos> vez, se não fosse, não Só... É isso Agora eu morro aqui de Caiço. Caice. Manduro salô. Eu vou comer com a Sabi. Tá comendo do lado norte. Eu nem tá comendo não do lado. Já era! Ó, tem que comer o Emonáque em silêncio. completo silêncio. Vocês estão falando mais do que tu. O tudo isso de sabe aça... Tudo isso de passagem. Esse aqui ó, tem salmãozinho, pepininho, o que tem mais? Magro, ovo e erbe. Tudo que eu gosto do sussi <risos> Salgado foi. Agora vamos para a sobremesa. É. Começar com esse pretinho aqui. Esse aqui ó, é o mamê. É tipo uma sojinha preta aqui, um feijãozinho preto. Esse daqui tem moti aqui dentro. Muito bom. E esse daqui de fora é chocolate e baunilha. Vamos para o próximo. É esse tiro de crepe. Então acho que é o um melhorzinho Vamos ver o que tem dentro. Ah, não tem nada dentro, só tem roibo. Só tem chantilly, tem os mango em cima e tem um moranguinho aqui. enrolado com crepe. Ah, ah. <risos> Não mesmo, quem fala que não se parece? eu tenho mais cara de <risos> <risos> <risos> Ai, <risos> <Dori>. <risos> Ai, Olha, que legal, eu não te uh! Oi, Oi, gente, tudo bem? <risos> Oi, então, gente, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, até o final. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um like e também se inscreva aqui no canal. <risos> Tá bom? Não é, tá bom, ótimo. Tá delicioso, né? E se vocês quiserem mais sobre essa curiosidade, essas culturas aqui do Japão, comente aqui embaixo e assista também esse último vídeo que eu vou deixar agora. Tchau! Uh!